A nossa percepção de mundo e a sua percepção de mundo é sempre ilimitada. A condição e o condicionamento dos nossos pensamentos, principalmente quando estamos em agonia ou medo, é uma percepção enviesada e a tentativa de controle baseada no desespero é uma dissociação, é uma condição de vulnerabilidade e os futuros prováveis baseados nessa referência sempre serão ruins. Logo, não controlar o meio ou os fatores que levam você a um futuro melhor, é o melhor. Porque se você controla em estado de desequilíbrio, o futuro provável é desequilibrado. É incoerente, é injusto. É inapropriado. Dessa forma, temos o formato e a condição dessa forma. E podemos transcender e a permitir nós sermos cuidados amados, amparados esse é o objetivo